gravar, é irmão. Ele fala que não, mas eu por da raiz, que eu tenho 97 anos, já eu sei desde pequenininho com oito anos eu conheci eles velho, com oito anos eu conheci eles velho, de forma que eu tiro da raiz. Ele fala que não. O senhor, o, o senhor mora em Franca há quantos anos? Hein? Quantos anos o senhor mora aqui? Faz 15, 16 anos. 16 anos. E, e morava em, em Pedregulho? Não, tudo eu tinha bem. fazenda. O senhor tem fazenda lá? Morava em Jericóia, fazenda em Como que chamava a fazenda do senhor lá? O senhor? Estrela do Enzo. Estrela do Enzo. O senhor plantava o que lá? O que, que tinha na fazenda? Ah, tinha café. Eu plantava milho, arroz, soja, tinha tudo. Tinha trator, tinha tudo. E o senhor conta hoje 90 aí? 97. 97 anos O senhor comiu carne de porco? Comi Eles falam que faz mal, não não faz nada, né? Faz nada É, Carne de porco é bom para apetite, né? Dez mal, É, ó, oh, deixa, É oh, e, e o senhor é casado? É? O senhor é casado? Fui casado, o morreu Tem quantos anos? É? Já tem quantos anos que o senhor está viúvo? Faz 16 anos 16 anos ela morreu em 2001. 2001. E o senhor tem quantos filhos? Hein? Quantos filhos? Seu, Dois. Uma mulher. Um casal. É o que me traz aqui. Cuida do senhor? É. Mas o senhor plantou, agora o senhor está colhendo, né? Hein? O senhor plantou, agora o senhor está colhendo. É. Qual que é o nome deles? Hein? O nome deles. Luiz Antônio Sintra e Maria Helena Sintra. Maria Helena é minha mãe, bem dizer. E a pessoa? Que coisa boa. Faz tudo para mim. Eu moro sozinho. Ela faz tudo para mim. Até baixo de picada, arrasar. Bom, tá bem. Oh, foi um prazer felicidade, conhecer. Felicidade, felicidade para você a, essa pergunta sua. É, eu estou registrando aqui esse momento gostoso do senhor. É. Registrando. O senhor mora aqui? Não. Eu moro ali. Mais em cima. E mais em cima. Mas eu vou sair daí. Eu vou, não sei pra onde é que eu vou ainda não, ainda não comigo já. Eu tô achando que o senhor tá com vontade de ir pra fazenda trabalhar lá. <risos> é, saudade. Eu, sei. eu Saudade. É, não volta mais, não. Da fazenda do senhor tinha carro de boi ou não? Eu tinha carro de boi. E quem é que candeava os boi? É. Quem candeava os boi? Eu, ué. O senhor que tomava? Eu, eu que tomava conta. Quantas juntas? Tomava conta de 16, 12 bois. Seis juntas? Tava seis juntas. E, e? subia a terra e tudo. Meu pai tinha uma fazenda, o, o, o Ró Grande, tinha dois mil anos E. E ele. Quando eu estava com 10 anos, ele. Então, me deu 12 bois e chegou e me chamou. Meu filhinho, cara, toma conta desse carro com 12 boi e toma vara de ferrão. Não abre a porteira sem não lembrar da senhora da Aparecida. Tudo isso ele me falou, de pra Que eu ia ter que casar. Aí eu fiz, cadê? Em 1925, eu estava com 25 anos. Eu casei, eu larguei, larguei Do carro. Carro de banho? E aí eu. eu, eu, eu, já, eu já, já, já, já fui largando, já, já, já fui pesando, né? Então tá bem. Oh, um abraço pro senhor. Feliz cidade pro senhor. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe você. Ah, e, e vamos para frente. Aí, ó, ele vai caminhando aqui. Eu só... Obrigado. De nada, um abraço. Caminhando, 97 anos. É uma imagem bonita, quem caminha? Quem caminha? Olha lá. Eu estou registrando, Ronaldo Sapo.